O problema é este, é o, em que mundo é que as pessoas vivem e o mundo em que elas vivem faz-me lembrar os, o, o, outra distopia, o 1984, do George Orwell, em que é construído, em que são metidos um, papéis, são, é construída uma realidade, apresentados números inventados e, e depois são construídos papéis e papelada que justificam e que provam aqueles números, os, os que vêm refutar que os números são destruídos, é isto. E é dado à sociedade uma coisa. Pai, as pessoas têm que começar a pensar por si próprias, e o aprender a pensar por si próprias, o ler um livro e tirar de lá as conclusões que quer é que sejam, e o problema é esse mas as pessoas são incentivadas a ver telenovela e de sentir com conclusões nenhumas de que ela é má, que a irmã dela matou, não sei o quê, ele tem de ir para a prisão, é coisa mais básica que existe. Percebes, quando tu depois és as pessoas a, que, a quem é cultivado uh, o, o, o pensamento mais básico, os dogmas, e depois dizem, agora vão votar, e tu depois tentas explicar a estas pessoas porque é que o P.O.S., ou o PNR, sem colar a, parte, a ideologias, não interessa. Ou o, aquele o time de rãs de um aparecido tanto nas notícias como o como PS, o PSD, o Bloco, ou o PCP, ou o CDS. Tenta. Diz assim, pá, desculpa lá, mas, que, mas as pessoas satisfazem-se. Eu tenho de escolher entre os cinco, entre os dois. Sou colado ao meu, ah, então eu, eu sou deste clube. Qual é que é a alternativa àquele? Aquele é pior que eu? E, não, tens 19 alternativas, filho. Tens 19. E não gostas de nenhuma? Cria uma. Aí é dar ou é trabalho? Então, pronto, pois é, pois dá. Mas a questão é essa, percebes? É a questão do. É de criada a realidade que se quer. É de criar a realidade que se quer. Se queres, tu vives num país em que a economia. Falando nos tempos de hoje, tens uma carga fiscal alta porque a economia está mesmo lançadíssima, que isto está sempre a bombar, sempre a encaixar dinheiro, montes de turistas a vir a gastar dinheiro e nós estamos todos, direto ou indiretamente, a ganhar com isto e o, o, salário, o, salário, o salário mínimo anda a subir a, a, a, a olhos vistos e nós andamos a, a, a, a… o salário médio também anda a subir e está a ser espetacular e não sei o quê. Okay. Dados, tens esta visão. E para a mesma coisa pode dizer, pá, nós temos uma economia que está a ficar cada vez monodependente do turismo, de uma atividade, sem investimento noutra. Nós estamos a ficar o salário mínimo a subir, pá, se calhar para compensar uma, um, um, subidas completamente residuais ou não existentes durante décadas e com o custo de vida a subir a um preço muito mais alto nos últimos anos, se calhar já devia ter subido antes ainda tem muito para subir, não subiu, subiu muito, mas ainda tem muito para subir, claro que o, se o salário mínimo sobe, a taxa de pessoas que recebem o salário mínimo é tão alta que o salário médio sobe, portanto o salário médio está a subir, não é porque as nadadas as pessoas estão a subir, é porque tu tens metade da população a receber o salário mínimo, se este sobe o salário médio também sobe, muito, por isso é normal. Uh, estás a ver? Falar das mesmas coisas. E agora, és de clube. Do rosa ou do laranja, eu meto-te à frente o, que tu, o discurso tu, que te agrada mais. Olhar para a mesma coisa, o bolo é o mesmo, estamos a olhar para o mesmo bolo. Que questão é essa? E isso é o maior perigo. E as pessoas, o maior perigo é as pessoas não saberem que isso acontece. Percebes? Em que eu te estou a dar uma visão da mesma coisa, uns óculos. Com umas lentes encarnadas, ou verdes, ou laranjas, ou amarelos, o que for. A... E as pessoas acham que não têm óculos. Não, não, eu estou a ver isto por mim, não estás. Já vem tudo filtrado. E daí que o bem mais valioso hoje em dia não são diamantes, não é petróleo, não é droga, são dados. Vem daí. É isso. Percebes?